Olá! Hoje nós vamos falar sobre Filosofia. Filosofia ela é a nossa capacidade de questionar. Não, não necessariamente é a capacidade de pensar. No, todos nós pensamos, mas a nossa capacidade de questionar, essa nós podemos chamar de Filosofia. Por quê? Quando nós somos crianças, a gente começa a aprender as coisas e sempre nós questionamos. Pergunta, Pode ver que tem criança pequena que pergunta muito. Então, esse questionamento é a fase da gente descobrir como as coisas são E como elas funcionam Quando descobrimos como as coisas são Ela deixa de ser filosofia E passa a ser ciência Então essa capacidade nossa De questionar É o filosofar né? Então Vamos começar com o exercício de perguntar é, De si Para depois perguntar para fora Por exemplo Qual é o o meu significado meu, de estar, tá, quem eu sou. Vamos começar por aí. Quem, quem você é? O que você significa na sua casa? Qual é a sua função dentro da sua casa? O que você faz? O que você deixa de fazer? O que a sua casa perderia, caso você deixasse de, existir, de estar ali na sua casa? naquele momento com aquelas pessoas, o que você significa, o que você é para aquelas pessoas. Partindo do que você faz, o que você é para cada um, o que você significa para cada um, você arruma sua cama de manhã, você ajuda sua mãe nas tarefas diárias, o que você faz? A partir do que você faz, você tem sentido para o ambiente e a partir do que você tem sentido para o ambiente, você é alguém ali. E são esses significados que vai dando a significação do que é o seu ser, quem é você, quem é você como pessoa, como nome, como indivíduo, como filho, como cidadão. E aí vai começar os questionamentos para fora, né? Que é quando você começa a questionar por que existe a escola, por que tem a escola, por que tem um professor, por que eu preciso estudar por que eu preciso trabalhar, por que existe o governo, aí são os questionamentos que já vai se expor para externo. Então, é, use um pouco do seu momento para refletir sobre quem é você, no sentido de individual. O que você significa? E refletir um pouco. Talvez você comece a mudar até a pessoa mesmo, suas próprias